Fala galera, diz me para você que não Babe, né? Tava ainda, né? Foi mal. <risos> Fala galera, me para você que ainda não me conhece, eu sou o Rafael Oliveira, esse daqui é a Maite, e a gente voltou com aquela série que se ela morre. Eu bebo! E voltamos com Se Ela Morre Eu Bebo, com o velho de Barretos aqui. Como vocês sabem, não. como vocês sabem, né? mal galera, só. Sabe. sabe. Funciona assim, ela vai jogar um, um jogo clássico, sempre na linha dos clássicos. Toda vez que ela morrer no jogo, eu sou obrigado a beber uma dose dessa daqui. O sangue de Jesus tem padrão! você é menor de idade, não repita isso em casa, não repita isso na rua, não repita isso em lugar não nenhum, pode. né? Porque não pode, a gente também não bebe. A gente só faz isso pra gravar os vídeos, tanto que isso aqui é horrível. Você tá escondendo o rótulo? Não, nem tô. Ah, tá. Tu tirou. Entendi. Tirei. Por que tu tirou o rótulo? Você já falou não que era é velho sei. barreiro. Eu falei que era velho de barretes. Ah, agora eu ah, que entreguei. Ah, agora você entregou. Hoje a gente vai jogar Sonic. A gente já jogou Mario, a gente já jogou Donkey Kong, a gente já jogou Crash. Mas sei lá o que a gente já jogou, né? Mas é, hoje é Sonic. Hoje é Sonic. Sonic você vai ser muito bom Sonic, porque Sonic eu é fácil, não, né? não sei jogar Sonic, eu não sei. Mas o Sonic é só de você pular, não tem segredo. É só isso que eu não sei fazer. Aí vamos ter um grande problema. Vai morrer, tá ligado, né? Não vai ser não, copo inteiro. Não, copo inteiro, a, a, a regra, a norma é clara. Copinho inteiro desse. É tá isso. Vamos pro jogo. Bora, galera. Começando o Sonic 3 do Mega Drive. Esse jogo era, era viciante. Nunca joguei. Como nunca jogou? Nunca joguei. X pula, pula e depois pro outro. Se, tu, se você acha que você segurar pra baixo e X. Ele gira, gira rápido, dá um especial e quebra as pedras. Ó, você nunca morri nas primeiras fases, por favor, hein? Esse aqui eu nunca joguei? Tu nunca jogou Sonic? Eu nunca joguei tu Sonic. Tu nunca jogou Sonic? Eu já te falei isso. O maluco é brabo. Tá jogando Sonic meio que em HD, tá ligado, né? Que a imagem não é essa. Eu fiz um esqueminha lá que ele ah, ficou. Ah, Meu achei Deus. que ele não dá, viu, a Lara, um você Prash. tem zero argola. Eita, é que bônus? Porra é essa? Ué, o que que tá acontecendo? Ué, você tá pegando eu tenho bola? Tá pegando bola, vai pegando bola. Tem que transformar ah. tudo em ver tu bater na mesma. É, mas aí não morri. Era. Morreu. Só um bônus. Não, é bônus. Uf, é bônus eu um ponto Eu nem que é bônus nesse jogo. Bônus não um conta? Não. Não, não morri, eu saí. Tô na balada. A... Você tá me chacoalhando aí. Tô na minha, balada rapaz. Com, a... com a bebida na mão. Tem aqueles caras que seguram a a vodka com a bebida aqui assim, ó. Fica... com com energético. Aí fica assim na balada. Que isso? Não sei, você tem que ter pra ali, ó. Ali pra cima. Só pula aí e pula. Pula e pula. Colocando pra lá. Ó, tá vendo? Ua... Oh! Ah, achei Deus. que era o de pegar. Eu perdi minha bolha. Ó, oh, não negócio, tem os espinhos ali, ó. Ah. Tu morreu? Vamos à primeira da noite? Meu Ai, Meu Deus, Deus. quando Deus. começa? Vamos lá. Inteira, né? Porque a dose aqui... Opa, opa, opa. É um cheiro... Tô pesado tipo o cheiro desse não é tão ruim, não. Não, é tipo... É, é verde. Ah, né? Vamos lá pra primeira? Vamos, Sonic. Muito obrigado, Sonic. Pesado. Pesado. Pesado. Pesado. pesado. Tá ardendo aqui, ó. Chagote bucal, ótimo. Nossa, Fez um pum. <risos> Tô queimando o gogó. Tá queimando o olho. Ai, não, acho que eu não podia ter caído aqui. Tá queimando meu dente. Ai, ah, ai. meu Jesus. Ué, foi bom? Ai, caraca. Não sei se foi bom, mas tu viveu. Ai caraca, sumiu. Vai. Ah, caraca, Aí já, é, aí empacou. Duas horas depois. Aí empacou, até amanhã. Três horas depois. Dois mil anos depois. Até o Teo te explicou ali, ó. Fez um tutorial. Segura pra baixo, aperta. aí. Fazer pra trás? Eu não que sei, mas essa parede acho que é. Não é por aí. Ai. Ufa. Tristeza que nos segue. Tristeza que me não. faz beber. Uma que é, bate. É, uma estrela aquilo. Ixi. Vou ficar correndo aqui, vai que eu fujo dele. Ah. Oh. <risos> Ai tá ah! Tu não tinha mais moeda, eu já falei, vai fugir pra onde? Eu esqueci. Tem que ter moeda. Oh, oh, oh, que delícia! Quer uma padão? Tá tudo dentro, ah mas... Nossa, tá. É melhor enxergar, tipo, o melhor de bucal do mundo. É melhor bem que, que tá limpando tudo aqui dentro. E se você quiser que tenha um se ele morre, ela bebe. Deixa aqui nos comentários que eu acho que é um quase bom bater no canal pra ter um troco, né? Ninguém pede, só... então... Se, ma... Se ele morrer... Ah, nossa, tá muito desolado isso aqui. Vai! Nossa, sobe muito rápido. Eu tô quente, eu tô com calor já. Tô com calor. Ai, fraco. mesmo lugar, Maitê? Quantas moedas tem? Ah, tem cinco argolinhas. Ah, que tem delícia, argolinha. tem argolinhas. Onde ela vai pegar Ué, a ele vai ficando devagar. Olha essa fera, ah, essa fera digo. morreu. Eu não vou sair daqui. Não deixa o jogo acabar. Eu não vou, <risos> não mais. Olha que tava com tampa. O, a, opa, que agora foi, hein? Que delícia, que barulhinho. Ah, três. Eu sempre pulo quando vai. vem aqui. Eu acho que é sempre pra pular. Não, se você deixar, o Sonic vai sozinho até o final. É Tem dessa, né? isso? Ah, quase. Ah. Uh. Quase que o macacão me pega. Só pula a pedrinha, só pula a pedrinha, tá tranquilo, tá favorável e... O que que eu fiz? Eita, eita! Eu... Ai, de novo! Toda vez esse lugar? Ai, caralho, Ai! Que... Ai, que saco, eu esqueci de pular! <risos> Ela me bateu. Foi sem querer, eu esqueci. Ai, eu só tô fazendo direto, porque esse daqui não dá nem vontade de sentir o cheiro. Isso aqui é muito tá, pesado, tá isso aqui é muito porra. pesado, isso aqui é muito pesado, Sonic. Pesado. Ele é tão rápido que eu vou beber rápido pra, pra, pra, pra homenagear ele. O quê? É nóis, Sonic. Meu Deus! Ah, mas. Meu... Ah não! Como assim? Tu tava andando! Ele veio no teto! Tu não viu que tinha um espinho ali? Não me liguei que meu ele ia baixar. Eu achei amado. que ele esperava Vamos, eu passar. Pronto. Porque no Mario, se você subir no cano com a... sai a, a florzinha, ela não sai. Pode ir. Agora eu sei, agora eu não vou mais. Hum. Eu acho que é pra cá, hein? Eu não sei se é pra ir, não. Hum. É só pula ali, é só pula ali. Ah! Ué, tem tu morreu por quê? Eu o toco. Game que toco que tem espinho? Game ouve de novo, então game ouve aqui também. Eu não aguento mais isso aqui. Isso aqui. Ah, olha que não cai. Isso aqui é doideira, não faça isso aqui não. Que que isso aqui eu já tô até, não sei, vendo um negócios aqui de ficação. De quê? <risos> Parece que tá às vezes V2. Vamos lá, Sonic. Obrigado, Sonic. Não dá mais, tá? Nossa, ah, virou um banho. Essa daqui é o último Essa subiu mais rápido, né? Isso é lógico, é pura. E tá meio quente, né? Tá quente. O pior é, que é a, a quentura. Não é a quentura, porque você bebe e tá geladinho. Tá ah, quente, mas tá geladinho? Hum, eu não falei isso. Ela é quente, tá quente, mas quando você bebe na boca... Ai, de tanto que fica é geladinho. Que esquisito, né? Que delícia, hein? Eu perdi as contas. Você teve que parar no Game Over, porque isso aqui não dá pra ficar bebendo assim. Não bebeu tanto, mas ficou mais doido <risos> que das outras vezes, eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque isso aqui só Eu não tô acostumado. É que eu não comi também, né? Se eu tivesse ah, comido. É. Aí às vezes não estaria assim. Você tem que comer um tempão. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. E se você quiser um... Não consigo, não consigo. Se eu morro ela bebe, deixa aqui nos comentários. Não é pra ter. Se inscreve no canal. manda pros seus amigos. Muito obrigada, galera. não lembro quantas eu bebi. Vai ficar pra edição não aí. Não foi muito, não. Não foi muito, não. Não, não é Mas é eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu voto Seis. Seis. 5. Se... Talvez. Voto 5. De deixa, deixa eu votar seis, então. Só pra, pra garantir. <risos> Tchau. Ó, oh, quase que não saiu. Tchau. <risos> Foi, foi, foi bastante, dá pra o ver. O cheiro é forte, olha Ó, né? onde é que tá? Desse copinho aqui, acho que foram umas cinco agora. E se você é. quiser um seu mo ela bebe, aí vai ter um com os mesmos jogos, as mesmas bebidas. Não, não isso. Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like. Eu acho que vai ter que ter, vai ter que ter, vai ter que ter, vai ter que ter. Podia ser um som. gente. Vai ter que ter, vai ter que ter, ajuda, vai ter Eu que quero. ter. ter, ter, ter, ter, ter. <risos> Cachaça.